Olá amigos, estou aqui demonstrando a oficina virtual do mini livro. Basta você entrar em https bitli escrever oficina virtual ml e clicar em Enter. Aí você vai entrar na oficina virtual, aí vai clicar aqui em cima do link que é para imprimir o guia. Desta maneira. Aí o guia vai ser aberto através do OnDrive E você vai aqui imprimir. E pede para imprimir. Aí vai ser impresso na impressora o guia virtual para montar o mini-livro. De posse do guia virtual de mini-livro, você estará apto a montar o mini-livro A5. Obrigado.